Para você que nos acompanha no Rio Mafra Mix, nosso site, nossas plataformas, nossa rádio, hoje, com mais um episódio do podcast em pauta, recebendo o Gradiz, Luiz Henrique Gradis Alves, ele que é gerente executivo do SENAC de Rio Negro, que vem aqui para um bate-papo, vem falar também do, da sua vida pessoal, vem falar do, da empresa, vem falar do seu trabalho, né? aqui na região, aqui no Rio Negro, ele que está desde 2018, né, Aqui na cidade. É, contar um pouco mais é, de como está sendo essa experiência de três anos aqui, uma pandemia, é, como é essa gestão de cursos. O, o sistema, o, o, na, na década de 20, acho 29, um negócio assim, eu não vou me recordar a data certa agora, foi instaurada uma lei de onde nasceu o Senac e o Senai. Por quê? Porque estava a Revolução Industrial e a indústria e o comércio estavam carentes de profissionais qualificados. E a gente nasceu de uma lei. Então, o que, que essa lei ela disse? Que foi instaurada ali para criar o, Sesc e o Senac, o, o Senai e o Senac. E aí, o, todo empresário do comércio e da indústria, eles recolhem uma parte do INSS que eles têm que pagar, eles recolhem para... Federação que é mantenedora dessas duas instituições. FF... No, caso, no caso do Senac é a Fecomércio, no caso do Senai a Fiep. Sim, entendeu? E aí o que, que acontece? Esse percentual é repassado para essas casas e aí a gente tem que devolver esse recurso compulsório que a gente chama dois terços de, do recurso que vem para a gente a gente tem que devolver em gratuidade para a população. Certo. Que aí é como se fosse uma uma benfeitoria social, né? Aí o pré-requisito para para as pessoas que utilizam desse recurso é não ter uma renda per capita maior que dois salários mínimos entendeu? e aí foi criado assim então hoje já tem a FEComércio que é a mantenedora do SESC e do SENAC né? hoje o presidente da FEComércio é o vice-governador do piano e, e aí o dinheiro vai para a FEComércio e a FEComércio repassa para o SESC e para o SENAC no, na FIEP não é diferente, tem lá o presidente da FIEP né? e a FIEP que é a mantenedora e aí ela repassa ali para o Sesi e para o SENAC a gente tem uma gestão muito parecida com a gestão pública, né? de, fiscal, de órgãos fiscalizadores, então a gente tem por ano aí, no mínimo cinco auditorias diferentes que são feitas a nível de, de Paraná, de Brasil. Né? Então a gente tem auditoria interna, tem auditoria do DN, né? do Diretório Nacional, que, é a, que a marca é, é nacional, tem auditoria do, do CGU, então... São órgãos que estão o tempo inteiro fiscalizando a gente. Então, é, é, a, a, o nosso trabalho burocrático é muito grande. Por quê? Porque você precisa ter toda a questão documental para justificar esse recurso que chega, né? Então, é, é, é trabalhoso. Sem falar que a gente tem que fazer educação, né? E você dá aula... Essas aulas que você falou que às vezes mata saudades, né? De, de, de, de, de ser o professor. Uhum. É, você dá aula onde do que? Então... Hoje, hoje eu faço alguns, alguns freelancers, posso dizer assim, ou dou algumas aulas como convidado. Né? Recentemente eu dei uma aula na PUC, numa pós-graduação, mas é, desde que eu passei a ser gerente no SENAC, eu me afastei um pouco da sala de aula. Eu iniciei no SENAC como docente, né eu entrei no SENAC em 2014 como docente, na área da gestão, então, é, administração marketing, vendas, gestão de pessoas, é, cursos de ética, de comportamento, então tudo isso daí são as áreas que, que eu atuei já como docente, como palestrante, né? Mas aí, em função de, eu, de algumas perspectivas de vida que eu tinha e alguns objetivos que o Senac me oportunizou, eu passei a ser gestor de escola, né? Então hoje eu dirijo a escola aqui de Rio Negro, e aí, eu fico impedido de dar aula no SENAC de Rio Negro. Né? Isso tudo, a sua entrada no SENAC, como você chegou em Rio Negro em 2018, uhum. você entrou em 2014, isso em, em, em qual cidade? Você é paulista, né? Você é natural de São Paulo? Eu sou. Vixe, a história é maluca. Eu sou paulistano, nascido na capital. É, quando eu era pequeno ainda, eu me mudei com a minha mãe e com meu irmão mais novo para Diadema, que é no Grande ABC. E ali eu cresci e vivi ali até mais ou menos os 20 anos, 19, 20 anos, quando eu vim para o Paraná. A princípio, para morar e trabalhar com meu pai, que já mora no Paraná desde que eu era novinho. E, e aí, quando eu completei maioridade e tal, até por conta de questão de mercado de trabalho, eu não estava conseguindo colocações legais lá. E eu trabalho desde muito novinho, né? Aí vim para trabalhar com meu pai. Meu pai tinha uma empresa aqui e tal, eu vim trabalhar com ele. Acabou não dando muito certo... Não fiquei tanto tempo trabalhando com ele... Mas acabei ficando no, no Paraná... Então quando eu tinha mais ou menos 20, 21 anos... Conheci a minha, minha ex-mulher... A mãe da minha filha... E acabei ficando pelo Paraná... Então agora em maio vai fazer 15 anos que eu estou no Paraná... Aí eu morava ali em Campo Largo... Que é a região metropolitana de Curitiba... né? E sempre trabalhando em Campo Largo... Na maioria do tempo trabalhando em Curitiba também... Até que... Entrei no SENAC em 2014... Trabalhei alguns anos ali como, como docente, né, na área da gestão. E aí o Senac, eu tinha muito essa, essa questão de, em sala de aula, aquele, aquela coisa que o professor faz, né, de, de ver o brilhinho no olho dos alunos, de ver eles se desenvolvendo. E aí eu ficava pensando, né, eu fico limitado a ajudar só os meus alunos que estão na minha sala. E aí quando surgiu uma oportunidade que o Senac tem, a cada dois anos em média, o Senac abre um processo, um programa, um programa de desenvolvimento de lideranças. Né? Aí eu participei do processo seletivo, porque eu pensei comigo, eu tenho o um objetivo de, é, ao invés de conseguir ajudar só aqueles alunos e ficar limitado a uma sala de aula, poder construir, montar uma equipe e ajudar meus professores a transformar a vida de mais pessoas com educação. Aí, por isso que eu, que eu decidi concorrer a esse a esse processo para ser diretor de escola, né? para ser gestor de escola. Passei e assim que terminou o programa, que durou em média de 3 a 4 meses, que era um programa de, de desenvolvimento, eu fui escolhido para gerenciar a unidade aqui de Rio Negro. Que aí foi quando eu mudei para cá. E como foi receber a notícia e vir para Rio Negro? Você já conhecia Rio Negro? Já tinha ouvido falar de Rio Negro? Cara, eu vim para Rio Negro uma vez quando eu trabalhei na Nestlé trabalhava eu fui promotor de merchandising na Nestlé há muitos anos atrás e uma vez com o meu supervisor a gente veio a gente veio aqui para atender o supermercado do Belém que na época acho que era Zabi Belém né isso então naquela época e aí mas eu nem me recordava de ter vindo para cá aí eu lembro que a gente veio em Rio Negro em Mafra e atendeu acho que são Bento se eu não me engano também que acho que tem Belém lá Tem. se não me engano mas eu nem lembrava, cara, nem lembrava. Depois de um tempo que eu estava aqui e aí eu entrei na loja do Belém para fazer compra, que eu me recordei disso. Mas eu não, não conhecia a região, não conheci muito pouco da cidade. Mas aí você foi pesquisar é. para onde que eu estou indo ou vamos e não, seja o que fiz, Deus quiser. Fiz uma pesquisa porque assim o que que acontece, né? O programa lá do do PDL, ele tinha um edital, né? Foi um processo seletivo que foi feito. Tanto, e a gente concorreu não foi assim, ah porque eu trabalhava no SENAC eu tive privilégio não a gente concorreu de igual para igual com gente do mercado tanto que foi classificado 15 pessoas mais ou menos a metade veio do mercado e a outra metade já era funcionário do SENAC mas assim, concorrendo em pé de igualdade, não tive nenhum privilégio por ser do SENAC sabe e, e aí no edital desse processo seletivo ele dizia que era garantido apenas uma vaga de gestão então assim, dos 15 era garantido que apenas um deles ia ganhar uma vaga. E a gente não sabia quem e tal. E, e assim, aí ficava aquela expectativa. Então, durante o programa, a gente também foi avaliado, né? O tempo todo sendo avaliado e tal. E aí eu recebi a grata surpresa de antes de terminar o processo, os diretores do Senac chamaram a gente para uma entrevista, né? E antes de terminar o programa, a, a, os meus diretores já tinham falado assim: ó, você vai para Rio Negro. Só que foi um momento que a gente ficou... Teve que fazer, manter um certo segredo ali para não causar nenhum, nenhum problema interno de comunicação. É tipo quando não. você é selecionado para o Big Brother você não pode contar nem para teu, teu... É, quase isso. <risos> quase isso. Na verdade, a minha, a minha diretora, eu lembro ela, Hoje ela não está mais no Senac, mas ela foi uma, uma gestora que me ajudou bastante. E, e ela meio pulso firme, né? Ela chegou em mim e falou... Gradis, não abre a boca, cara. Ninguém pode saber disso aí. Falei, não, tranquilo. E aí você mantém o segredo. Mas aí comecei a né, pesquisar, porque assim, o nosso trabalho, enquanto gestor do SENAC, tem muito de relacionamento institucional também. Né? Porque a gente é uma empresa sem fim lucrativo, é uma empresa que conversa muito com, com, com a sociedade, com as entidades representativas, com, é, com a questão dos órgãos públicos. Né? Então a gente tem um relacionamento muito... Tenta né, ter... É o nosso papel ter um relacionamento muito próprio com próximo com a prefeitura, com o poder legislativo, né, com as associações, sindicatos, principalmente ligados ao comércio, né? Então, é é um é um é uma função que exige muito que tem muita representatividade. Então esse relacionamento institucional é muito importante. Então aí na hora que eu fiquei sabendo que eu vinha para Rio Negro, já comecei a pesquisar é, as características aqui da região como que funcionava quem que tava, quem que são, eram as pessoas que estavam no poder público é, quais eram as características até demográficas né, de população e tudo né, para estudar demanda uma, uma questão que foi importante também que até foi por isso que foi uma das justificativas para eu ter sido escolhido para cá é que eu tenho uma experiência na área comercial já de muitos anos né? e, e aqui como por ser uma unidade que estava abrindo quando eu cheguei aqui já fazia acho que três meses que a unidade tinha inaugurado três ou quatro meses, é, a ideia, a perspectiva era de abertura de mercado, né? De você chegar com um produto novo e abrir mercado. Então, por conta um pouco dessa expertise que eu que eu tenho, que eu fui escolhido para vir para cá. Então, enquanto de, do dia que eu fiquei sabendo que vinha para cá, até chegar aqui efetivamente, foi eu fiz muita pesquisa, estudei muito sobre a região para entender onde eu estava indo, até para eu poder escolher qualquer o portfólio mais adequado aqui para a região, para a gente conseguir caminhar e abrir mercado, né? O que mais te, te agradou na cidade? O que mais me agradou? Cara, o Rio Negrense ou o Rio Mafrense é um povo muito acolhedor, né? É, eu confesso que quando eu vim de São Paulo para o Paraná, e eu fui morar ali em Campo Largo, e Campo Largo é uma cidade ali que, que se confunde muito com Curitiba, né? Porque está ali do lado. É, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade pela personalidade do curitibano, né? É um povo que é meio... Tem uma fama de não ser muito sociável. É verdade que o curitibano, eu estou vendendo o que eu comprei, não, uhum. não, não sou eu que estou falando. Que o curitibano estava é, ansioso para que o distanciamento de dois metros acabasse, para ele voltar a ficar cinco metros de distância? É lenda? <risos> você é um fanfarrão, né? <risos> Cara, é, é engraçado isso, né? Porque o próprio curitibano gosta dessa forma, né? O próprio curitibano, ele brinca com isso daí, de, de, de não gostar de sociabilizar muito. Mas não é verdade. O curitibano é gente boa. Eu, fui, eu Ao longo desses quase 15 anos aí, eu fiz muita muitos amigos né, na, em Curitiba. E até hoje, inclusive, é, eu conto isso, que for, foram os relacionamentos que eu construí, as amizades que eu fiz dentro do Senac, quando eu era docente, que me ajudaram muito a, a, a, a ser um gestor né, aqui mas não, não é verdade, porque assim ó, é, tem, tem uma característica interessante né? e isso eu já estudei também o, quando Curitiba começou a ser construída né? não sei se eu, vou, me, eu vou, vou cometer algum equívoco aqui histórico mas quando Curitiba começou a ser construída vieram vários povos de etnias diferentes e esse povo não se conversava porque os idiomas eram diferentes e cultura se constrói ao longo de muito tempo, né? Então, por isso que foi construída, foi uma cidade que foi construída com várias etnias, com aldeias, tribos, que não se conversavam muito. E aí, por isso que o Curitibano talvez tenha essa, essa imagem. Mas eu acho que isso já foi desconstruído. Hoje, Curitibano não tem mais só Curitibano. Tem gente de tudo quanto é lugar. Mas o Curitibano ainda tem uma característica de não, de não abrir os dentes e sorrir para qualquer um, não. Igual a gente chega em outros lugares do Brasil, que você já é recebido com um sorriso no rosto... Isso aí não é a, o negócio do curitibano, não. O curitibano eu acho que é um... É, é, é, e eu até simpatizo com essa ideia. Ele é um pouco mais receoso. Ele vai esperar um pouquinho, te conhecer melhor, saber se você é gente boa pra dar liberdade pra, pra te conhecer melhor, entendeu? Mas não que sejam pessoas ruins de lidar muito. Pelo contrário. Depois que você consegue invadir o vínculo deles ali, aí é show de bola. E nessa de sorrir, o pessoal daqui mostra os dentes mais? Mais que o curitibano. <risos> Já está no lucro, né? Não, com certeza. É, eu não sei se, se também. O que, é, é que assim, ó, tem, tem muita coisa né, por trás. Eu sempre brinco que. Eu sempre digo que toda generalização ela é tola, né? Você generalizar, falar que todo Curitibano é X, todo Paulistano é Y, eu acho isso uma bobagem. Pessoas são pessoas e você encontra pessoas boas e ruins em todo lugar que você vai, né? agora, é, talvez uma coisa que tenha ajudado a eu me relacionar mais rápido e talvez ser recebido de uma maneira diferente aqui em Rio Negro talvez tenha sido a questão do meu cargo, né? Porque aí eu comecei a me relacionar já sendo apresentado como gestor da escola já como uma condição de, de, de, de, de dessa questão de ser a referência ali para esse relacionamento né? e, e, e, e o Sesc e o Senac vir para Rio Negro eu percebo não sei se estou equivocado, mas que foi um desejo muito grande da cidade, como um todo. Tanto da gestão, que brigou por muitos anos aí, para convencer o nosso presidente da Arcipiana aí, a trazer o investimento para cá, quanto da população. Que em qualquer lugar que a gente vai, desde que eu cheguei aqui até hoje, a gente sempre é muito bem recebido. Porque eles conseguem enxergar a gente como uma empresa que, que vem para agregar, para ajudar a desenvolver a, a região, sabe? Não sei se isso favorece também, né? A questão do relacionamento. Pra eu fazer essa comparação com o Curitibano <risos> e, o, e o Rio Mafrense, digamos <risos> Mas assim. o Rio Mafrense não vai se ofender. Não, né? <risos> e, e eu perguntei o que te chamou a atenção de bom. E o que, que, que mais te assustou aqui? Cara, isso. Teve coisas que, que, que, que foram difíceis pra mim. E o Rio Mafrense não vai ficar chateado comigo, porque não tem nada a ver com ele. Mas eu, eu sempre morei em cidade grande, né? Eu vim de São Paulo, depois fui morava em Campo Largo, mas trabalhava quase todo dia em Curitiba. E, e eu sentia assim, essa questão de morar em cidade pequena. Muito calmo, muito tranquilo. Uma coisa que pegou para mim no começo, que eu tive que me adaptar: eu sou muito noturno. né? Então, principalmente quando eu dava aula, eu dava aula tarde e noite, eu ia dormir duas, três horas da manhã. E sou um cara que, pra, no trabalho, eu até me organizo e me planejo bem. Para a vida pessoal, não, porque já faço isso o dia inteiro trabalhando na, na vida pessoal, eu não estou nem aí. E aí eu não me organizo direito. Então, o que, que eu fazia quando eu morava em Curitiba? Quase todo dia de noite, eu ou pecava o carro e saía para comer alguma coisa 10, 11, meia-noite, ou chamava um delivery. E aqui não tinha... Então eu senti assim nos primeiros dias que eu tinha que me planejar melhor e ter alguma coisa na minha geladeira para eu querer comer à noite. Mas o, o que, me, o que me, me, me fez ter um pouquinho de dificuldade de me adaptar foi a questão de, da, da cidade pequena, né? De ser acostumado com o movimento, com a agitação, com, com a cidade mais movimentada e vir morar numa cidade pequena. Mas isso isso foi a questão de adaptação. Hoje já me assusta um pouco esse negócio de, de, de um dia ter que voltar para a cidade grande... Trânsito, falta de água, que a gente vê muito em Curitiba. Então, não sei se... No começo foi difícil, mas hoje eu, eu, eu vejo isso como uma coisa muito boa. Você, a gente fala do 2018. né? Acho que depois, a é, 2018 ainda, vamos dizer assim, tudo era normal. Sim. Até que veio a pandemia. né? Que, que, que insiste em chamar de novo normal. que Na minha opinião, nunca vai existir esse novo normal. Não o normal é. é a gente voltar com a vida que a gente, a gente levava. Mas é, você chegou aqui e veio a pandemia. E na própria pandemia, essa situação que você relatou, que é uma situação que eu já passei muitas vezes, né? Eu brinco muito que eu tinha. É, meu celular era o, o famoso pré-pago. Ia lá, uhum. eu colocava 10 reais, 20 reais. E me acontecia muito, inúmeras vezes, de eu estar ali. Não, não, não tinha essa. Eu tenho faz tempo celular, né? não tinha essa é. esse negócio de internet, esse negócio de wi-fi, então precisava às vezes trocar sms e acabava os créditos à noite. eu andava à cidade, eu cheguei, eu tinha carro também na época, tá eu cheguei aí daquilo no Alto de Mafra para achar uma farmácia aberta, de cheguei na farmácia lá no é, a antiga farmácia Vital lá no Alto de Mafra, ela estava aberta, porque que ela fechava meia-noite mas o sistema está fora do ar, mas não tem cartão de raspar, não, aqui a gente só trabalha com a maquininha e está fora do ar. Resumindo, eu fiquei sem crédito, aquele dia, se, tava, se o cara estava numa resenha ali, alguma coisa assim... Não deu para trocar as não, mensagens com a namorada. Não deu para trocar as, as mensagens, <risos> né? e, e, e daí assim, um dia eu endoidei. eu disse, não, eu vou, eu vou fazer esse, esse, esse, esse plano de conta, não sabia nem como é que era, não, eu fui lá e fiz... Aliando a isso que você me falou, você precisar à noite e você achar poucos estabelecimentos abertos e, e, e te limitar. Mas aí veio a pandemia e trazendo isso para o delivery que você falou, eu acho que durante a pandemia foi uma, um, uma readequação. A, a, a, hoje eu vejo que no iFood, nesses outros aplicativos, iQueFome, tem vários aqui, que eu, né, eu nem me recordo todos, mas a, a, as, as lanchonetes aqui da cidade já estão todas... Praticamente todas operando via aplicativo. Praticamente todas trabalhando segunda. Eu sou de do, do, do, do uns anos atrás que na segunda-feira, a gente brincava, na segunda-feira todo mundo folga. Trabalha no domingo e folga na segunda. Uhum. Segunda-feira à noite tem que ter alguma coisa. Então eu acho que isso é, já mudou ao longo Sim. da pandemia. Sim, nossa, mudou demais. Cara. O, o delivery hoje é que ficou muito intenso, Sim. talvez em todo mundo, mas falando aqui, você... Se, se, Talvez os estabelecimentos que não achavam que isso não era interessante, eles perceberam que talvez na pandemia foi isso que segurou. Sim, sim. Não, isso aí hoje não dá mais para distinguir a, o que você tem de, de opção de delivery aqui em Curitiba. A, a você, você separa só na questão de quantidade. Obviamente, uma cidade muito maior, tem que ter mais estabelecimentos para atender o povo. Mas a questão de variedade e de disponibilidade aqui tem demais. Então, a, a, a, foi, igual você falou, a pandemia, ela trouxe necessidades que o povo não teve como fugir, né? É, tem gente que resistia, que queria atender só no presencial, mas a hora que você estava com um decreto que não podia abrir as portas, você só podia fazer o delivery, você ia fazer o quê? Ou faz ou fecha. Ou faz ou fecha. Muitos fecharam, mas quem sobreviveu, sobreviveu por causa do delivery, ponto. E aí, obviamente, que com a facilidade da internet e essas questões, é, deu um boom, né? Um boom de. Aí hoje você tem vários, você tem o. Aqui você tem o, o iFood, tem o pedidos 10, tem o Delivery Much, tem. Você tem... aí que fome eu vi esses dias. Então você tem vários marketplaces de delivery e dentro deles você tem aí uma infinidade de coisa. Às vezes eu fico ali meia hora, quando eu quero pedir um delivery, eu fico meia hora pensando, poxa vida, qual que eu vou pegar? O é que, que, que eu vou comer hoje? Olhando as promoções. Mas não então, assim, dá saudade do 2018, quando tinha que ter comida na geladeira. Ah, sim. Não, mas aí você olha assim, você fala assim, porra, é outra vida, né, cara? Se, se, se tivesse vindo de Curitiba pra cá com o, do jeito que é hoje, não, não, não, não teria sentido tanta diferença. Muito pelo contrário, teria se livrado do trânsito e de algumas questões que a cidade grande é, impossibilita a gente, né? Pois é, você falou de cidade grande, e você nasceu em São Paulo, você ainda tem vínculos com São Paulo? Minha mãe mora lá. Minha mãe mora lá, minha mãe veio pra cá comigo, mas ela não se adaptou. A minha mãe ela, ela tem, vai fazer 70 anos esse ano e ela nasceu, cresceu e viveu quase que a vida inteira em diadema, né? Então toda vez que ela sai de lá, ela fica dois, três anos, ela volta porque ela não aguenta ficar longe. Então ela veio. Ela veio morar comigo aqui, ela mora, morou comigo um ano em Curitiba. Aí quando eu vim pra cá, ela veio junto. Mas aí ela não se adaptou com a cidade. A minha mãe, minha mãe tem umas questões assim, ela é uma, é uma mulher muito autônoma, sabe? Tanto que quem olha ela não vê que ela tem 70 anos, não fala que ela tem 70 anos. Ela é muito dinâmica, muito ativa, não para quieta. Apesar de ser aposentada, ela vive fazendo alguma coisa. Ela tem lá a, a religião dela, que ela faz um monte de trabalho voluntário. Então, ela não para quieta em casa. Atividade física e tudo. Só que a, a questão da locomoção ficou difícil para minha mãe. Porque a minha mãe, ela não dirige, né? E aqui, na época que eu vim, não tinha transporte público, né? Agora que melhorou um pouquinho. Porque foi, um dos, pr um dos, dos primeiros é, efeitos da pandemia foi a, é. no dia 17 ou 18 de março de 2020. Estava é, aquele fecha, não fecha, fecha, não fecha. Uh -huh. Ah, o transporte vai parar, o transporte não vai. Parou. É que era, até então, né, era 15 dias. E o 15 Sim. dias durou dois anos. Né, é. Agora que recentemente é que a gente conseguiu que a cidade né, conseguiu Sim. que tivesse novamente o transporte. Isso... Também foi uma nova adaptação Sim, né? não, com certeza e, e mesmo assim com a, com a questão do transporte é, Não era a, a mesma coisa que ela estava acostumada em diadema, por exemplo Que tinha ônibus de 5 em 5 minutos na porta Para tudo que é lado que ela quiser ir, entendeu? Então assim, aí ela chegou uma época que ela ficou muito dependente de mim Ela ficava esperando eu sair do serviço para levar ela nos lugares que ela precisava e aí ela começou a ficar muito estressada porque estava parada e ela se sentia, tinha aquele sentimento de inutilidade, porque tinha que ficar esperando por mim, ela nunca foi dependendo de ninguém, enfim. Aí começou a se estressar muito, eu falei, mãe, fica tranquila, volta para a diadema, que aí lá ela vai ficar mais tranquilinha. Aí lá agora também está morando com o meu irmão e tal, então tá, tá tranquilo. Mas eu tenho vínculo, o único vínculo que tem lá é a minha mãe que de vez em quando eu vou lá visitar ela, mas só para isso, porque eu não tenho vontade nenhuma de voltar para São Paulo. Pois é, e a gente vê muita, é, talvez sim, até as pessoas mais jovens, entrando no mercado, descobrindo o mercado, ah, meu sonho é sair de Rio Negro e ir para Curitiba, meu sonho é sair de Rio Negro para São Paulo. Uhum. E você fez o caminho inverso, você nasceu sim. em São Paulo, veio para a região metropolitana de Curitiba e veio para Rio Negro. Sim. O que que você, como que você vê isso? Cara, é muito louco, né? Tem um, um filósofo que eu gosto, chamado Nietzsche, que ele fala que o livre-arbítrio é a maior mentira que inventaram, né? <risos> então, assim, muitas vezes a gente tem condições de fazer escolhas na vida, mas em alguns momentos é a vida que conduz a gente para algumas questões. Óbvio que a gente sempre tem alguma escolha, né? De ir ou não ir, de seguir um caminho ou outro, mas dentro das possibilidades de escolha que eu tive... Acho que foi os melhores caminhos que eu encontrei, sabe? Como eu te disse, São Paulo não tem vontade de, de voltar. Eu não sei, eu sempre cresci, eu cresci lá, mas... Sabe qual aquela sensação de que aquele lugar não era o meu? Eu nunca tive uma sensação de, de, de, de, de estar confortável naquele lugar, de sentir como se aquilo fosse a minha casa e que eu queria ficar lá o resto da vida, sabe? Diferente de quando eu vim pro Paraná, que eu acho que eu me senti mais em casa, em Curitiba. E agora aqui em Rio Negro, né? Que eu tô... Muito tranquilo. É bom demais. Tem uma tem uma, uma velha frase, que não me recordo, o autor, não sei se tem autor, que quem bebe a água do Rio Negro sempre volta. Mesmo que o cara queira sair, é, né, literalmente bebeu água do Rio Negro, ele não sai mais daqui. Você acredita que isso é verdade? Cara, eu, é igual eu falei, eu não, não, eu não acredito em verdades absolutas, mas faz sentido, né? Porque eu penso que é muito mais fácil uma pessoa que vem da cidade grande se adaptar a uma cidade pequena... Do que quem viveu a vida inteira numa cidade pequena se adaptar a uma cidade grande. Eu vejo muito isso. Pessoas que saem do, da cidade pequena e a hora que cai naquela loucura que é a cidade grande... Fala, não, pelo amor de Deus, eu quero voltar para o meu cantinho, quero ficar tranquilo. E isso você observa muito aqui. Tem muita gente que é, quando é jovem, muito jovem, sai daqui e vai para Curitiba para estudar ou para outras cidades mas uma, uma hora ou outra acaba voltando quantas e quantas histórias eu já vi nesse, nesse pouco tempo três anos e pouco que eu estou aqui então é uma cidade muito acolhedora e é muito tranquila né? hoje os grandes centros a gente sofre muito com é, mobilidade sofre muito com violência né? e aqui obviamente que tem as suas questões né? eu até brinco às vezes quando eu quando estou trabalhando lá e o pessoal reclama do trânsito daqui porque às vezes ficou parado ali na, na travessia da ponte 15 minutos. Eu falo, meu Deus, vocês não sabem o que é trânsito, né? <risos> Mas é, a, a tranquilidade que tem aqui, a segurança, né? Até para você construir família e tudo é... é eu acho que é, é, tem sentido essa frase né de voltar. Porque para quem quer viver uma vida tranquila é, é perfeito. É que embora geograficamente Rio Negro... Paraná, Mafra, Santa Catarina é, tornou-se né, e, e de forma inconsciente eu sou de Rio Mafra e Sim. Rio Mafra são se eu não estou enganado, 90 mil pessoas pelo menos as duas cidades, é. área territorial mais ou menos então, isso então, a gente mora numa cidade pequena, mas ao mesmo tempo não é uma cidade tão pequena. Não é tão pequena. Né? A gente entende que começa Rio Negro e vai até a extensão, até então o final Sim. de Mafra. né? Sim. É, hoje, hoje você tem duas cidades, você tem, entre aspas, recursos de dois estados, você, você vive duas realidades até um pouco diferentes que ficou bem evidente na última semana. O governador do, do, de Santa Catarina liberou os uso da máscara e hoje... Que o, governo, que o governo do Paraná, do do Paraná terça-feira, 29 de março, que ele liberou ah, o uso de máscaras no, no Paraná. Então, a pessoa estava em mafra, atravessava a ponte, ah, mas precisa de máscara. Sim. Ah, mas a pessoa, de forma inconsciente, eu estou numa cidade só, uh -huh. né? e atravessou a ponte, você não muda só de cidade, você muda de, de estado, estado, muda de jurisdição, você muda... De... É, tanto que a gente estava conversando do... do... De algumas questões de, de ordem pública né? A gente estava conversando sobre o transporte público Foi um... Eu conversei um pouco com o prefeito de, Que eu tenho um pouco de contato aqui de Rio Negro E a, a, a engenharia de articulação e negociação que teve que ser feita Porque o contrato com a empresa é um contrato interestadual Interestadual né? Então pense na, na complexidade disso né? E porque aqui Rio Negro e Mafra é uma cidade só na cidade só. Política pública, por exemplo, igual você comentou, hoje a gente viu aí que saiu o um decreto que o, o Beto Preto, nosso secretário de saúde do Estado, liberou o uso da máscara em ambiente fechado. Mas o prefeito de Rio Negro, James, já fez um decreto sexta. Sexta-feira. Liberando para o sábado, a partir de sábado, né? Isso, tornando, torna, torna, digamos assim... Tornando facultativo. O facultativo já... já... É, é, é que assim, ó, o facultativo ele não diz nada, né? Porque você é livre para fazer o que você quiser. Então quem quer continuar usando, não precisava de um decreto. Mas só para, eu acho que para ilustrar e para liberar aqueles que já se sentem seguros de não usar a máscara. Né? E respeitar talvez aqueles que, Exa que não se sentem isso, seguros. Exatamente, né? porque... é. A questão do respeito, né? isso aí é fundamental. Mas é, até nisso você vê que é diferente. Então, o, o, imagino eu né, que o prefeito de Rio Negro teve que fazer essa liberação antes do secretário do Estado, justamente por conta dessa idiosincrasia que tem, entre, né, essa peculiaridade que tem entre essas duas cidades, que são estados diferentes, mas que convivem juntos. né? Hoje a gente vê muito assim, essa situação de, do correio. Vou mandar uma carta daqui para Mafra, uh -huh. na, na, na nossa mente, se eu mandar uma carta de Rio Negro para Mafra, vai chegar amanhã? Sim. Não, ela não chega não. amanhã, ela vai de Rio Negro para a central pro de distribuição, CP, vai para Curitiba, e Curitiba vai, não sei, para Floripa, para Lages, uh -huh. leva, leva muito mais tempo. Não, já aconteceu comigo de eu ter que mandar um SEDEX, eu não me recordo agora se era de Santa Catarina para o Paraná, ou do Paraná para Santa Catarina, e a pessoa do Correio fala assim, não, faz o seguinte, atravessa a ponte e vai lá no outro Correio que você vai pagar metade do preço. São peculiaridades falei, que assim que. Sim, e, e isso é muito interessante. Isso, isso, quando você me perguntou se eu estudei sobre a região para vir e tal, isso daí foi uma questão que me chamou muita atenção. Eu descobri que as duas cidades eram uma, basicamente uma só. Para a população, é uma só. Para o poder público, para nós que somos entidades representativas, a gente tem que lembrar dessa diferenciação por causa de algumas limitações. Então, por exemplo, a gente tem SENAC dos dois lados da ponte e vendendo basicamente os mesmos produtos. Então, aí a gente tem que respeitar a fronteira, porque a gente tem a mesma empresa, digamos assim, com administrações diferentes em cada estado, mas que é a mesma marca, é a mesma empresa e a gente tem que se conversar, se articular. Isso que eu ia pra... perguntar, há uma, uma, não digo rivalidade, mas há um, uma diferença, digamos assim, uma disputa? Cara, isso aí é complicado. É, porque assim, ó, não tem como falar que não 100%, mas a gente tem um relacionamento muito bom. Então o que, que acontece? Hoje o carro-chefe da, das nossas escolas, tanto do Senac de Mafra quanto de Rio Negro, é o, são os cursos da área de saúde, principalmente o curso técnico. Então nós vendemos os mesmos, o mesmo produto. Mas a gente tem um relacionamento muito bom, tanto que o Alex é gerente lá, eu vivo conversando com ele, já me ajudou um monte. E a gente tenta não ter essa rivalidade porque parece bobagem, né? a mesma empresa. Só que tem mercado para todo mundo. Todo semestre ele fecha uma turma de enfermagem lá, eu fecho uma aqui. Então, em relação a isso, eu acho que, que é tranquilo, a gente consegue trabalhar. Mas pode um, um, um morador de Rio Negro fazer lá, um morador pode, de Mafra Pode, que, um... que acontece, acontece. Eu não sei se necessariamente tem alguém de Rio Negro fazendo curso técnico, por exemplo, lá em Mafra, mas eu imagino que sim. E tem gente que mora em Mafra que faz aqui com a gente, então... Porque assim, ó, é, são duas escolas, que têm basicamente o mesmo produto. Claro, quando a gente fala de prestação de serviço, uma coisa ou outra é, é, difere, mas aí é a população que é livre para escolher e diante das estratégias e dos benefícios que um oferece um pouquinho diferente do outro a população escolhe isso daí é tranquilo população de Mafra atravessa a ponte para cá população de Rio Negro atravessa a ponte para lá e e é é de boa é não tem não tem problema nenhum e nesse tempo que você está aqui em Rio Negro vocês três anos vamos dizer assim é. já já conheceu bastante lugares já conheceu é, personalidades pessoas é, já, já se ambientou, né? Porque até a gente estava conversando antes de entrar no ar e, e você conhece bastante pessoas, bastante lugares como se... Eu, eu até não, antes de entrar no ar, eu confesso, eu não sabia que você veio de São Paulo, que você estava há 3 anos aqui. Uhum. Você já está já ambientado aqui com a cidade? Ah, sim e não, né? Sim e não. Eu conheço, já eu tive a oportunidade de conhecer bastante gente, algumas figuras aí que são icônicas na cidade, mas... Dá é... para 19 ou melhor não? Não, não. Principalmente o pessoal do poder público que a gente se relaciona muito, né? Os vereadores, o prefeito, tinha uma relação muito própria, muito próxima do, do, do prefeito, ex-prefeito Milton, né? É, do, hoje próximo do James, é, o, o Charoski, antigo prefeito que que foi prefeito por vários anos, conheço ele também, é meu vizinho, então a gente se conversa o Alessandro que era vereador hoje é, é vice prefeito né os secretários então o pessoal que está envolvido muito no poder público e quem que ajuda a gente de alguma forma na, na nas nossas atividades a gente se relaciona né? mas e o lanche do Amaral você já provou no lanche do Amaral Chaparral o Chaparral já provou <risos> já tava até contando uma curiosidade né do, não sei se eu posso falar aqui, se o Seu o, se o Amaral vai ficar bravo comigo. Não, o Seu Amaral vai vir dar uma entrevista aqui. O Seu Amaral já está intimado <risos> para dar uma entrevista aqui. O seu, o seu Amaral não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é. Eu estava até contando conversando aqui fora do ar, que quando eu cheguei aqui nos primeiros dias, eu eu vim para cá, de começo eu fiquei um tempo no hotel, né até minha, conseguir um... Alugar um imóvel e tal, trazer minha, minha, minha mãe, minha filha. E foi engraçado que eu perguntei pro pessoal, eu falei, oh, a gente que tem uns lugares legais pra comer e tal. Me deram algumas indicações e uma delas falou assim: não, você tem que comer um, um lanche lá no Chaparral, porque lá é, é top. A é maionese. A, ma, a melhor maionese. Isso. Aí eu falei: não, beleza, né? Só que assim, ó, eu tenho uma mania de não andar com dinheiro. Eu tenho a mania de andar, eu tô com o cartão na, na carteira. Em Curitiba, todo lugar que eu ia, aceita cartão e tal. Dificilmente você precisa pagar alguma coisa em dinheiro vivo. E eu tenho mania de não passar no banco, sacar dinheiro e ficar andando com dinheiro na carteira. Que já é uma, uma, uma mania de cidade grande, né? Isso. Exatamente. É... O que já melhorou também. Né? Aqui também, já em poucos lugares você precisa estar com dinheiro. Mas beleza. Aí, bele... Aí peguei, entrei lá no, no, no, na lanchonete do Amaral, pedi um lanche. Na hora que eu tava, peguei uma coca ali, na hora que eu tô esperando o lanche ficar pronto, tomando minha coca, eu olhei assim, aí tinha um papel escrito assim, não aceitamos cartão de débito nem crédito. E o lanche na mão? Eu falei, minha. a coca aberta e o lanche fritando lá. Eu falei, Meu Deus, cara, e agora? Aí deu aquele frio da barriga, né, cara? Esfria até a espinha. Eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro. Me ferrei. Aí fiz as contas de quanto que ia dar a coca que eu peguei, mais o lanche que eu pedi. Pia, 1850. Abri minha carteira, tinha 20 pila. Falei, putz, cara. Mas dei muita sorte de ter 20 pila na carteira, porque eu não amo com dinheiro, cara. Eu não ando com dinheiro. E aí depois eu não sabia ainda da fama do seu Amaral. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse esses 20 pila na carteira, ia ser bem legal. <risos> não, mas a gente brinca, mas ele é, é um cara muito, cara muito legal, um cara... É uma figura, a gente sempre fala sim, aqui, sim. né? Assim como o Chimite aqui do Calçadão, é uma figura que também a gente quer que, que venha aqui é, trocar ideias né? e contar histórias, mas é, é lendário, né? Sim. Que isso é uma coisa que talvez em Curitiba ou São Paulo, não é tão comum isso, né? Figuras icônicas da cidade que são referência, talvez por gerações, né? Sim. É, a gente igual, as proporções são diferentes, né? Igual quando eu, eu cresci em Diadema, no no bairro do Vila Lídia, e ali a gente tinha as nossas figuras icônicas, mas era conhecido por pessoas ali do nosso bairro ou de um bairro vizinho, né? Agora, toma da cidade inteira conhecer e tal, isso aí é mais difícil, é mais característico de, de cidade que tem uma população menor, né? Você vê, ó, Diadema é uma cidadezinha extensão de terra muito pequena, não chega não, não, não é o dedo binding de Rio Negro, que tem uma extensão de terra gigantesca, mas tem 500 mil habitantes. Então, é todo mundo amontoado ali, para você conhecer todo mundo é impossível. E né? é, isso é uma coisa muito, muito engraçada, né? Porque, em, em área territorial, Rio Negro é maior que Curitiba. Sim, sim. Né? Só que a gente tem é bastante interior, então. Sim. A área rural de Rio Negro ela é muito grande. Exatamente. Mas em extensão territorial, é, é, é, existiu uma brincadeira assim, que a gente fala muito, inclusive. É, quando você só precisa apertar uma situação, ah, você quer colocar Curitiba dentro de Rio Negro? E cabe? Cabe. Cabe. Né? Em extensão de terra, cabe. Ter, então, literalmente, colocar Curitiba dentro do Rio Negro, cabe. cabe. Exatamente. Então esse dizer não cabe aqui, né? Esse dizer é, uma, é esse, uma frase que as pessoas muito falam. Ah, quer colocar Curitiba dentro do Rio Negro? Quero. Mas se a pessoa fosse estudar geograficamente... Mas eu caber. falo, quero. Vou. Vou pôr Curitiba dentro <risos> do Rio Negro. Pronto. Cabe e sobra. Cabe e sobra. É verdade. Ah, é mas verdade. Não vamos ver o mapa. Né? A, gente, a gente fala muito isso, mas é, é, é uma, uma outra característica. Uma cidade Sim. que ela... É, não é assim você falou amonto, amontoado né você é passa que, é, pelo é, centro tem... você vê casas Isso. na área central que você não vê num, numa cidade que é prédio prédio Sim, prédio é, concreto prédio é que tem uma característica mais do, do rural né o que prevalece ainda na questão geográfica é o rural em Rio Negro né e aí a concentração de pessoas mais próximo do centro né Sim, tem, a concentração de pessoas é maior é que o rural hoje, é, tanto Rio Negro quanto Mafra, a, o setor agrícola, o setor pecuarista, Isso. ele é muito forte, né? Ele, a, a economia da cidade, ela a, gira em torno disso. Ela gira um, uma grande parte da, da economia, ela é graças ao agricultor, graças claro. ao homem do campo. Ah, aliado Com também, certeza. claro, a indústria. Aí já vem o público que, uh -huh. que vocês buscam, né? A cidade tem bastante indústria, a cidade está buscando indústrias. Cada, cada vez que surge uma indústria, é uma demanda que eu acho de pessoas que buscam se qualificar, né? É, e quando você traz indústria, você traz desenvolvimento, né? Isso é, é, é lógico, porque você traz indústria, gera emprego, gera renda e as pessoas vão gastar, principalmente no comércio e nos serviços, que é o nosso trabalho, né? Porque nós tem essa essa diferença ali entre os sistemas S que as pessoas pouquíssimas pessoas sabem diferenciar, né? mas, por exemplo, a gente está num prédio ali que a gente está atrás do SESI, né? do colégio do SESI. E aí a, a, nós do, do sistema Fê Comércio, nosso papel é desenvolver, é capacitar os colaboradores, os trabalhadores do comércio e do, os prestadores de serviço. E aí quem capacita obviamente essas pessoas que vão trabalhar na indústria, aí é o pessoal do, do I lá, né? que é do SESI e do SENAI. Mas Claro, trazendo indústria e Rio Negro é, é, tem um, um polo industrial e que está crescendo, né? E aí existe essa essa essa questão até interessante da de Rio Mafra, né? Que o, a prefeitura de Rio Negro fala muito da evasão de visas, né? Porque o pessoal hoje a indústria em Rio Negro é um pouco mais avançada, digamos assim, que Mafra. Mas o comércio de Mafra hoje é um pouco mais a, mais desenvolvido, digamos assim, do que o de Rio Negro. Então o pessoal gera renda em Rio Negro, mas gasta em Mafra. Em Mafra. E aí para a população isso não difere em nada, né? porque para população é tudo uma coisa só. E para população, aonde você mora? Em Rio Mafra. Rio Mafra, né? sim. Tanto que a gente, não é à toa que a gente está na Rio Mafra mesmo. <risos> <risos> mas para a questão de, de, de gestão pública isso é... é... É um dos problemas lá que eles têm que resolver. Cada um com os seus. É, é isso aí. <risos> isso para a gente e, até encerrar, é, agora falando um pouquinho mais sério, né? a gente já, já brincou. E, é, como está a situação, os cursos? O que, o, o que tem de cursos hoje que vocês oferecem? O que está que em alta hoje? O, quem está nos assistindo nesse uhum. momento está buscando uma oportunidade profissional, está buscando uma qualificação, né? tá querendo mudar de vida, é, o que que você me sugere, o que, que você tem a dizer? Cara, então assim ó, uma, uma do, um dos nossos desafios ainda, mesmo é, dizendo que Rio Negro seja uma cidade pequena, que eu não acho que é tão pequena assim como você já falou, junta com o Mafra dá 90 mil habitantes. E com o nosso esforço de comunicação e com esses quase quatro anos de unidade, é, a gente sabe que ainda tem muita gente que não sabe, não conhece o nosso prédio e não, não sabe nem que a gente está aqui, quem que diria por que, que a gente está aqui. Né? E eu acho que essa oportunidade é muito valiosa, porque nós somos uma instituição que tem como princípio o SENAC, né? e falar também de todo o sistema FEComércio do SESC, que é junto do prédio lá, a gente tem como princípio ajudar no desenvolvimento é, socioeducacional das cidades então tudo que a gente oferece é para a população o prédio que está ali não é do Senac, não é do Sesc, é da população Rio Mafrense. e a gente tem muita coisa que a gente oferece lá que as pessoas ainda não sabem então só para você ter uma ideia de dimensão para esse ano a gente tem um recurso de mais ou menos um milhão de reais para investir em, só em gratuidade na nossa unidade sem falar nas parcerias é, hoje principalmente com a prefeitura de Rio Negro que ao passo que a gente dá uma parte de gratuidade e eles também fazem o investimento que eles podem lá em educação e a gente vai ter, um, um, a gente vai ter uma infinidade de, de programas e de cursos de qualificação para a população é, rio-negrense Gratuita. Então, assim, a gente escuta muito que não tem oportunidade, que ninguém investe, e eu convido a toda a população a conhecer o nosso prédio, conhecer a nossa estrutura, conhecer os nossos serviços. Então, assim, ó, a gente está agora aberto no nosso portfólio, lá no nosso site. Se você entrar lá no é, www.pr.senac.br e, e, e colocar na unidade de Rio Negro, você vai ver que a gente já está com cursos abertos que você pode fazer a inscrição. A gente tem agora o curso de assistente administrativo. É um curso de qualificação, um curso de 160 horas, que está aberto na gratuidade. A gente tem o curso de assistente de tecnologias da informação, curso de 200 horas, gratuito. o um curso desse aí não custa menos do que R$ 2.000. É, e a gente ainda vai abrir, logo a gente vai abrir o um curso de manicure e pedicure. A gente está com o um curso de manicure e pedicure rodando gratuito, hoje na unidade. A gente vai abrir mais um. E aí a gente ainda tem perspectiva de abrir o curso de confeiteiro para o mês que vem já. A gente quer abrir curso de confeiteiro, de maquiador e de assistente de logística. Todos esses cursos são qualificações, formam o cara para uma profissão regulamentada, sem falar que tem alguns deles que são instrumentais, então você já pode gerar renda mesmo que você não arrume emprego. E a gente entrega tudo. Entrega o espaço, entrega o docente, entrega o material, entrega o uniforme em alguns dos cursos, tudo gratuito para a população. Precisa ter vontade, é só ir lá. Só vontade. Só vontade, e um dos pré-requisitos, aí você precisa falar, porque é uma questão social, né, da gratuidade, é você não ter mais do que dois salários mínimos per capita. O então, que, que é isso? É dois é menos, tem que ter menos que dois salários mínimos por pessoa na família. Então você pega a renda da família inteira, que mora junto, né, sei lá, cinco pessoas, o pai e a mãe trabalham, você soma a renda dos dois, mas divide por todos os que estão em casa. Se der menos que dois salários mínimos, você pode se inscrever em qualquer de um desses cursos gratuitos, né? Então, tem uma infinidade de possibilidades, sem falar na programação do SESC, que trabalha com esporte, cultura, lazer, tem os programas de educação, de contraturno para as crianças que estão no, no ensino municipal. Então, tem uma infinidade de coisas. Quando não são gratuitas, é, por conta desse subsídio que a gente tem, a gente entrega uma qualidade muito alta e com um custo muito baixo. Então hoje, se você for ver o nosso curso de técnico em enfermagem, por exemplo, que a gente iniciou uma turma agora em março, e vai iniciar mais uma, pretende iniciar mais uma em agosto. É um curso que hoje a nossa escola é a que tem o menor custo de investimento para você pagar para estudar, e com uma das melhores estruturas, com um laboratório de primeiro mundo. Que se a gente não tivesse, não fosse uma empresa filantrópica, e não tivesse todas essas questões de subsídio, a gente não, não conseguiria cobrar lá... 300 e poucos reais uma mensalidade e oferecer tudo que a gente oferece então você assim, tem muita oportunidade na área da gastronomia na área da saúde da gestão da informática da beleza e o, o convite é para as pessoas irem até a nossa unidade conhecer a nossa estrutura né participar dos nossos eventos estarem atentos aos nosso site e principalmente é Rimafra mix que é um grande parceiro nosso e que está sempre ajudando a gente aí a a divulgar a nossa escola. Que legal. É, pode repetir o site para quem tá não, não anotou ainda? www.prdeparaná.senac.br Aí quando você entrar lá vai ter uma abinha para você escolher qual a sua unidade, porque aí vai aparecer as 38 unidades que tem no Paraná e as cidades que tem no Paraná. Você clica lá em Rio Negro vai aparecer toda a programação do que, que a gente tem disponível para o pessoal aí na nossa unidade. E pode ir lá também, né? Com certeza. Atendimento das 8 da manhã até as 9 da noite, de segunda a sexta. A gente está lá sem intervalo de almoço. Isso foi uma... Quando você perguntou que eu... de, de características diferentes quando eu vim para cá, né? essa foi uma, né? Ainda tem algumas lojas que fecham meio-dia, só abre uma e meia, né? <risos> Existia um restaurante muito famoso que ele fechava para o almoço. Aí é complicado, né? <risos> Mas é isso aí, a gente está à disposição, né, a, a nossa unidade, é o que eu sempre digo, só de gratuidade a gente tem mais de um milhão que a gente vai investir esse ano, então o ano passado foi um investimento aí de 1 um milhão e setecentos mil que a gente teve, na, na, na, obviamente que na cidade de Rio Negro e em algumas cidades que a gente atende na região, né, que a gente, atende, a gente tem por obrigação atender algumas cidades que não tem unidade física, né, mas é óbvio que desse recurso quase que a maior, quase que a totalidade dele é em Rio Negro que é investido. Então o, o ano passado a gente investiu mais de 1 milhão e 700. Esse ano a gente tem para investir aí pelo menos um milhão de curso gratuito e totalizando aí mais ou menos 1 milhão e 800, 1 milhão e 900 mil de investimento por ano ali, de custo por ano para para conseguir capacitar essas pessoas e transformar a vida delas através da educação. Né? Uma curiosidade minha para fechar, o que você identificou aqui na cidade, o que, que as pessoas mais procuram? O que, que as pessoas mais querem fazer o curso? Que sempre falta vaga, sempre tem gente esperando para a próxima turma. O que você que percebeu assim, que as pessoas mais querem é, se qualificar? Então, hoje o curso que a gente tem maior demanda e procura é o técnico em enfermagem, né? Até por conta da pandemia aí, ficou em alta e ficou em voga essa questão do, do, do, do, do enfermeiro como o, o grande benfeitor aí na linha de frente dessa guerra que a gente teve contra, contra esse vírus, né? Que graças a Deus hoje acho que foi mais um martelo batido no fim dessa guerra, que é o, a liberação do uso da máscara em todo o estado, é, mas principalmente os cursos na área da saúde. Mas tem gente procurando de tudo quanto é área. E digo mais, tem gente que quer fazer as coisas e ainda não conhece a gente, não sabe as oportunidades que tem, porque a gente ainda não, mesmo com o esforço de comunicação, que eu falei, tem muita gente que ainda não conhece a gente, não sabe os serviços que a gente tem. Por exemplo, tem uma empresa aí que está correndo atrás de, de contratar pessoas para trabalhar com atendimento principalmente telefônico e à distância e a gente tinha tal tá um curso de qualificação recentemente que a gente iniciou agora e muita gente nem ficou sabendo que tinha o um curso gratuito lá para fazer para talvez pleitear uma dessas vagas que essa empresa nova que chegou aí na região tá, tá buscando. Que legal! E é uma, uma informação é. assim que ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser Sim. É, dada como referência. Ah, eu fiz o curso lá, legal que legal. Né? E como você falou, acessa o site, fica ligado aqui no Rimaframix também. Isso. Né? E sempre tem... que tem curso gratuito, a gente sempre também está divulgando, porque... E se você me permite é, fazer, agora vender um pouquinho mais do meu jabá, eu sempre digo que quem fala de si é suspeito, né? Mas eu queria ressaltar que, assim, é, infelizmente a gente tem uma cultura ainda de que quando fala de gratuidade, parece que as pessoas não dão tanto valor, sabe? Parece que as pessoas veem, ah, isso é gratuito, já fica ali com o pé atrás... É de graça não é bom? É, exatamente mas se deem a oportunidade de vir conhecer a gente tem um é, inclusive aquilo que eu falei no começo é, de, desde que eu entrei no SENAC e eu descobri a educação como docente e como prática eu, eu não vejo outro caminho para nossa sociedade do que a educação para transformar nossa sociedade para transformar a vida das pessoas a educação transformou a minha vida e é esse o nosso objetivo então a gente tem um um modelo Pedagógico, um modelo, um jeito de dar aula, que a gente prepara as pessoas não é só para técnica, não é só para apertar o botão, não é só manicure para fazer a cutícula. A gente tem um pensamento de preparar as pessoas para a vida, de preparar as pessoas para serem bons cidadãos, de preparar as pessoas para saberem resolver os problemas complexos que a vida traz. Porque quando você aprende a resolver um problema, seja qual área for que você está, se você aprende a ampliar a sua visão e conseguir resolver tudo aquilo que você precisa ali onde você está, você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. E eu acho que esse é o principal objetivo que a gente tem lá, o nosso esforço de todo mundo que, tem, que entra naquela escola a gente conseguir fazer ele sair de lá melhor. Fazer ele ampliar o horizonte e conseguir é, ter capacidade para resolver melhor os próprios problemas e assim melhorar a sua vida e a da sua família. Que legal. Eu só tenho até a agradecer ter disponibilizado essa uma hora aqui, acho que tá um pouco mais, a gente começou gravando sem te falar, porque não, tava, tava um papo eu, na natural, eu, que, eu preciso ver o, que, que, tá, o que, que vai entrar no ar, porque Tem coisas <risos> no que não... começo a gente tava aqui numa combate bate-papo, <risos> e esses caras estavam gravando e eu nem sabia, olha só, que enrascada que eu me meti, <risos> mas eu te agradeço, eu agradeço por disponibilidade do teu tempo, ter vindo aqui, trocado essa ideia, né? trazido essa informação, é, apesar das brincadeiras, mas essa informação séria né, para o nosso público e sinta-se -se à vontade para vir aqui mais vezes, para a gente bater mais papo, Não quem é sabe ser contar que ficou, ficou para a próxima a história de como era ser representante de, da Nestlé, como era vender o peixe, quem trabalha nisso pode comer à vontade. E, enfim, isso fica pronto para um outro bate-papo. Não, com certeza, é só me convidar, você sabe que a gente tem tá uma parceria muito legal. Desde que eu cheguei aqui, o Rimafra Mix é um dos principais parceiros da nossa escola e que ajuda aí na nossa causa de nas divulgações, na comunicação para. Comunicação também é cultura, comunicação também é, é assistência social, porque quando você mostra para as pessoas as oportunidades que elas têm, vocês também estão ajudando. Então, o Rimafa Mix aqui, todo mundo aqui. Além de ser um dos principais parceiros nossos, tem uma galera que trabalha aqui que é sensacional. Vocês são demais e é só me convidar que eu tô aí de novo. Obrigado pela galera, você olhou para mim, né? Você, você, você, você falou da galera é, olhando para é, mim, né? né? <risos> Tem o pessoal que está aqui nos bastidores também, que são gente boa. <risos> tá certo. grato muito obrigado. Valeu, cara. E a gente fica por aqui, retornando a qualquer momento em nossa programação, no site, em nossa rádio web, em todas as nossas plataformas.